Para tudo, porque hoje eu vou te ensinar uma das minhas receitas favoritas. Caponata de berinjela. E dessa vez no forno. Berinjela, pimentão vermelho, pimentão amarelo, cebola, cebola roxa, alho, azeitona, uva passa, pimenta calabresa, deixa tudo, sal, pimenta, vinagre e azeite. Leve pro forno a 250 graus por uma hora e meia ou até ficar desse jeito aí. Finalize com as castanhas ou nozes. Coloque em um pote, cubra com azeite e agora é só se deliciar.